Do lado direito aqui, ó, ó, aqui estão os alunos, ok? Aqui é o chat. Aqui, neste local aqui, onde eu estou mostrando aqui, aqui é o stream, onde são colocadas as informações. Mas primeiro vamos falar do chat. Eu vou aqui, ó, tá, Iniciais JM, José Marcos Lima dos Santos. No teu caso aí, ao invés de aparecer o teu nome, vai aparecer o meu, da escola. Ong, o ícone. Da ONG, né? Toda vez que eu te mandar uma informação Ou uma mensagem, ou uma aula Vai aparecer aí para você O númerozinho no ícone da ONG Por exemplo, vou te mandar uma mensagem Olá José Marcos Mandei uma mensagem eu Já tinha mandado uma lá, né? Com essas são duas Seja bem-vindo tal Vamos iniciar as aulas, ok? Não tem nenhum segredo. Então, vou sair daqui, ó, venho aqui na cruzinha aqui do lado esquerdo, observa aqui, ó, clico no X, saí, voltei ao stream, aqui é onde estão todas as informações que eu passei para todos os alunos, os alunos que estão entrando agora, ok? Então, procure aí do teu lado de direito na sala de aula, na plataforma interativa, o ícone da escola, da ONG CPMA, com três ou quatro números lá, que foram três ou quatro mensagens que eu te mandei.